Pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste em reforçar uma ideia por uma repetição, ou então por uma redundância. É, nem sempre ele é ruim, então isso, isso pode, às vezes, ter um, um efeito estilístico, que você pode falar, aquela família tinha um filho que era um elo forte de ligação entre os parentes. Aí, todo elo é de ligação, mas aí o pleonasmo está bem aplicado, porque você quer reforçar a ideia de ligação que aquele elo trazia, aquele filho trazia. Já se você usar isso de uma forma descuidada, então você com, é, vai consistir num pleonasmo vicioso. Então se você falar, é, a corrente tinha um elo de ligação, já todo elo é de ligação, então assim, aí o pleonasmo não tem o um papel de reforçar, um papel estilístico, então ele é vicioso, então ele é desnecessário e configura um erro, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a dica tenha sido útil para vocês. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. Muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal se vocês gostaram da dica para ajudar a dar visibilidade aqui para o trabalho. É isso. Um grande abraço e até a próxima.